bençãos disfarçadas e questionamento, ok. E vamos complementar com esse outro tarot. Dez de paus, os enamorados, dois de espadas e o louco, ok. Sagitário, de cara já vemos que você vem passando por momentos duvidosos que te faz se questionar muito. Você não vê motivos, porquês, razões de enfrentar certas situações, mas são essas Situações que te impulsionam para o melhor trajeto. Nos desafios, contém bênçãos disfarçadas sempre. Ou seja, em todos os momentos há utilidade. E para saber qual é a bênção desse momento só deixando fluir, só abrindo espaço dentro de você para receber clareza ao longo do percurso. Temos aqui duas cartas de indecisão. Você pode estar no meio de um beco sem saída, com dúvidas do que fazer ou por onde ir. Porque nesse lugar que você está, contém um peso muito grande, difícil de carregar. E você se pergunta, o porquê disso estar acontecendo? Cadê a solução? E a solução está em aceitação. Parar de olhar os obstáculos. Ou o que está dando errado e começar a analisar o que você precisa soltar. Porque a carta do louco é diminuir a bagagem. Não tem como tomar decisões e racionalizar nos próximos passos com os olhos fechados de tantas madeiras que você anda carregando e tampando a sua visão. E para que haja um começo leve, fluído, tem que parar de negar a realidade. Lutando contra ela. Para que nessa aceitação você comece a enxergar os caminhos as possibilidades, e aí sim, faça a melhor escolha para você, que mostra para você sair um pouco da cena, descansar um pouco a mente, antes de olhar para esses dois caminhos. Porque com a venda do ego, você não consegue seguir o seu coração, Para algumas pessoas, você até tentou seguir em frente, colocando uma pedra no passado. Haja um começo leve, fluido, tem que parar de negar a realidade, lutando contra ela. Para que nessa aceitação... Você começa a enxergar os caminhos, as possibilidades, e aí sim, faça a melhor escolha para você. E aqui mostra para você sair um pouco da cena, descansar a mente, antes de olhar para esses dois caminhos. Porque com a venda do ego, você não consegue seguir o seu coração. Olha só, para algumas pessoas, você até tentou seguir em frente, colocando uma pedra no passado, mas não conseguiu. E a vida está te trazendo de volta a mesma situação para um reajuste. E é aí que você precisa se esvaziar desses questionamentos. que pode ser o que vão falar ou pensar de você. Por estar abraçando a vontade da sua alma, muitas coisas saem da nossa vida e depois voltam. Porque naquela época... Precisava dessa separação para um amadurecimento. E se você sente essa maturidade, é o momento de não ter medos. Porque no fundo, no fundo, você sabe qual é a melhor decisão. É aquela que o seu coração aponta. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 Os resultados aparecerão no tempo certo, que é como falamos na leitura. Saia um pouco da cena, reflita, pensa bem, não se precipita para que não venha se arrepender lá na frente, porque todo plantio tem colheita. E eu vou trazer também o mantra dessa carta. O mantra é... Sou a semente que germina toda a manifestação através de mim. Sou a semente que germina toda a manifestação através de mim. Gratidão.